Aula 3. Erguendo as paredes de gesso. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a levantar a nossa casa de gesso. Antes, vamos fazer uma rápida revisão daquilo que vimos na aula anterior. Tá preparado? Então fique atento, pois a aula já começou. Revisão Aula 2. Conhecendo o gesso. Nós vimos na aula passada diferentes tipos de blocos de gesso e para que servem. Também vimos que o bloco de gesso é um ótimo isolante térmico e acústico, além de proteger contra incêndios e absorver ou devolver a umidade ao ar ambiente. Conhecemos a casa de gesso e vimos como ela é mais barata que a casa de tijolos e argamassa. Ainda vimos a cola e a massa de gesso, as irmãs inseparáveis do bloco, como elas se apresentam no comércio e para que servem. Organizamos nosso material de trabalho classificando ferramentas e materiais complementares que nos ajudarão a construir a casa de gesso. Vimos que a base da casa é feita em alvenaria clássica e obedece às seguintes etapas. Inicialmente, se faz a locação do projeto com o auxílio de tábuas de madeira, pregos e linha. Em seguida, é feita a escavação obedecendo a profundidade mínima de meio metro e largura compatível com a espessura das paredes. No fundo das cavas foi feito o solo-cimento, que serve de apoio ao concreto magro. Acompanhamos o enchimento da contra-viga. Chega a vez da alvenaria, que tem largura de uma parede e altura de acordo com o um projeto. Os caixões são então aterrados com material arenoso ou argila e devidamente apiloados. Sobre a alvenaria vem o radier. Ele garante a amarração da base e serve de sustentação as paredes em gesso. O contrapiso, então, é aplicado sobre toda a área da base. A construção de casas de gesso obedece a regras definidas nas suas diversas etapas. O gesso, na forma de variados produtos, como os blocos, a cola, a massa, entre outros, são materiais inspecionados e certificados pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vários testes foram realizados com os produtos derivados da gipsita, para que se garanta um uso eficiente e seguro. O projeto que veremos a seguir foi concebido para atender uma demanda de casas de padrão popular, seu tamanho, estrutura e acabamento são simples, com o objetivo de baratear e aos custos e acelerar o ritmo da construção. Para se ter uma ideia, uma casa dessas pode ser levantada por dois profissionais experientes em apenas 15 dias. Veja mais uma vez o projeto. Trata-se de uma casa com dois quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Ao todo são quatro janelas e duas portas em madeira. O teto não tem forro em gesso. A coberta é feita com estrutura em madeira e telhas cerâmicas tipo canal. Como em qualquer outra casa de alvenaria. Uma pintura complementa o acabamento interno e externo. A casa fica assim, pronta para morar. Chegou a hora! A casa vai receber os blocos que formam as paredes. Elas também são chamadas de divisórias. Mas antes, é preciso marcar todas as divisórias sobre o radier que fizemos. Acompanhe na obra nossos colegas em ação. Marcação das divisórias Então João, por onde vamos começar? A gente vai começar a marcação pelas paredes de fora. Depois a gente marca as paredes de dentro. Não esqueça de usar o esquadro em todas as marcações. Você agora vai usar as seguintes ferramentas. Linha de pedreiro, perfil 2x4 de alumínio, lápis, esquadro e trena. Marque com a linha de pedreiro cada uma das paredes de acordo com o projeto, posicionando a linha sobre a face externa da parede. Você continua a marcação das paredes externas do mesmo modo. Para facilitar o seu trabalho, você pode usar um esquadro como este aqui. Antes de marcar as paredes internas, nós vamos conferir os ângulos das paredes externas. Para isso, continuaremos a usar o esquadro, que é o nosso melhor amigo nessa fase da obra. As paredes externas medem 10 centímetros. Então, com a trena, o esquadro e o lápis, meça e marque a linha que representa a face interna da parede. Assim, você terá marcado no piso a mesma largura do bloco de gesso a ser instalado. O traçado de uma divisória perpendicular algumas vezes apresenta problemas. As paredes devem formar um ângulo reto, de 90 graus. Nem mais nem menos, porque a mínima diferença vai desalinhar uma das paredes e prejudicar o encontro com outras divisórias. Como é que a gente faz para saber se esse ângulo está correto? Existem duas maneiras, usando um esquadro ou usando uma regrinha simples. Veja como é que se faz. Com a ajuda do esquadro, confira se o ângulo que você traçou tem realmente 90 graus. Faça assim. Agora veja como se marca sem o esquadro. Primeiro, trace duas linhas paralelas com uma distância de 30 centímetros entre elas. Depois, Meça 40 centímetros em uma das linhas e marque no piso. Em seguida, trace uma linha com 50 centímetros na diagonal e marque o um ponto de encontro com a outra linha paralela. Una os dois pontos encontrados nas paralelas e trace uma linha. Observe como os ângulos formados nos quatro cantos têm 90 graus. A partir desta marcação, você pode obter o esquadro de todas as outras paredes. Lembre-se que você pode conferir usando proporções maiores, ou seja, traçar linhas maiores para obter o esquadro. Em seguida, faça o mesmo com as divisórias internas. Marque e confira o esquadro entre as divisórias. Esse cuidado é fundamental para a perfeita instalação dos blocos de gesso você trabalha um pouquinho mais agora para evitar um problemão na frente, como paredes desalinhadas, fora de esquadro, o que certamente representará desperdício de material e de tempo, ou em trabalho mal feito. E isso é imperdoável para quem quer ser um profissional de qualidade. Depois da marcação, vamos preparar a cola de gesso. Precisaremos de balde, luvas, espátula, água e a cola, claro. Isso eu quero ver de perto. Preparação da cola de gesso. E aí João, como é que se faz a cola de gesso? É muito fácil. Olha, eu separei aqui 3 litros e meio de água. Vou despejar aqui nessa gamela. E em seguida eu despejo o pó da cola sobre essa água. Todo por igual. Até que eu possa atingir o um nível, pelo menos, da própria água, entendeu? Feito isso, a gente dá um tempinho de cinco minutos para que a cola possa absorver toda a água. Olha aí, tá vendo? A cola absorveu toda a água. Certo, e agora? Agora a gente vai misturar tudo isso para que ela adquira uma forma pastosa e sem caroço. O ideal é misturar com um misturador elétrico, mas na falta deste, você pode usar as suas mãos, contanto que estejam protegidas com luvas, né? Certo. Mas em quanto tempo essa cola seca? Olha, essa cola preparada dá para você usar tranquilamente por 45 minutos. E é bom avisar o pessoal que no manual tem uma relação de diferentes proporções de água e cola para que a mistura permaneça sempre correta. É isso mesmo. Com a prática a gente vai aprender a quantidade ideal para ser usada de cola em cada etapa. Então vamos em frente com o próximo passo. Erguendo a parede de gesso. As paredes estão marcadas e conferidas. A cola já está preparada. Vamos começar a primeira fiada de blocos. Para facilitar o trabalho, organize as ferramentas e materiais que irá precisar junto a você. Trena, linha, régua, balde com cola, pilha de blocos, serrote, etc. Com tudo à mão, não se perde tempo indo e vindo de lá para cá. Estamos prontos? Então vamos começar. A primeira coisa a fazer é fixar os blocos das extremidades da casa. Entre as linhas marcadas no piso, espalhe uma quantidade de cola suficiente para cobrir a largura de um bloco de gesso, com uma espessura pequena, sem exagero. Coloque o primeiro bloco de gesso sobre a área marcada e bata com a marreta de borracha para fixar. Lembre-se que a primeira fiada de blocos leva um bloco hidro, de cor azul, porque ele repele a água e evita infiltrações. Com a cola, fixe um bloco no outro, respeitando o esquadro. Para garantir a amarração deste encontro, instale os blocos da segunda fiada. Eles devem ser serrados ao meio e depois colocados. Em breve você vai saber que cerramos estes blocos. Repita esta operação nas outras três extremidades da casa. Siga com a aplicação da cola. De agora em diante, passe a cola também nas laterais dos blocos e encaixe-os em seguida. Repita esta operação até o fim da extensão da parede. Os blocos devem ser colocados, alinhados e aprumados. Viu como se confere o perfeito alinhamento? À medida que você vai encaixando os blocos, use uma régua de pedreiro, como esta que está aqui. Encosta na parede, toda por igual. Verifique se não há nenhuma folga. Depois, confira a verticalidade usando um prumo. O alinhamento e a verticalidade da primeira fiada podem ser mantidos por pequenos calços de madeira ou pregos de aço. Antes de continuar com a segunda fiada, precisamos aprender como se faz a junção ou engaste das paredes que se encontram, para garantir a amarração e firmeza das mesmas. É isso que você vai conferir agora.